É, antes de ler o texto, eu queria começar abordando para você a seguinte, não sei se eu chamo de história, repassar algo que eu ouvi de alguém. A gente tem essa mania, uma ilustração talvez, obrigado, pela sua participação especial do Marcelo, gente, dando sugestão quando a mente da gente enrosca. Você já deve ter ouvido essa mania que as pessoas têm Eu falo muito isso para os outros né? Tenho duas notícias Qual você quer ouvir primeiro, a boa ou a ruim? E muitas vezes, apesar da gente tentar dividir em duas E uma boa e uma ruim é, Nem sempre são duas notícias Às vezes você tem uma notícia ruim E está tentando criar uma aparência de que tem algo bom no meio Por exemplo, isso me faz lembrar aqueles dois caras que estavam perdidos no deserto Um olha para o outro desesperado e o outro amigo, na obrigação de tentar encorajá-lo, falou Eu tenho duas notícias para te dar Uma boa ou uma ruim? Qual que você quer primeiro? O cara falou, dá ruim Que é melhor melhorar depois do que piorar Ele falou, a ruim é que só tem areia para nós comer O cara disse, e depois disse tem alguma notícia boa? Ele falou, tem, a boa é que tem areia para caramba A tentativa muitas vezes de dizer que tem uma notícia boa e uma ruim Já fiz isso com amigos que me convidaram para pregar no evento Eu digo, olha, tem uma notícia boa e uma ruim digo, qual é a ruim? A ruim é que eu não posso atender o seu convite Ele diz, e a boa? A boa é que em algum outro ano a gente pode tentar de novo E eles ficam me olhando com a cara assim De não tem nada de bom nisso Você está só mascarando a notícia ruim Por que, que eu estou tentando te fazer pensar nesse prisma? Porque Deus deu uma notícia e o tema da minha mensagem hoje é notícia boa ou ruim? Vamos lá para Êxodo capítulo 33 E nós vamos ler a partir do versículo 1, a princípio até os 6 Mas eu gostaria que você deixasse esse texto de Êxodo 33 aberto Disse o Senhor a Moisés, vai sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo A tua descendência a darei Enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os cerezeus, os eveus e os jebuseus Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que não te consuma eu no caminho Verso 4 Ouvindo o povo essas más notícias Pôs-se a prantear E nenhum deles vestiu seus atavios Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés Dize aos filhos de Israel És povo de dura serviço Se por um momento eu subir no meio de ti Te consumirei Tira pois de ti os atavios Para que eu saiba o que te hei de fazer Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios Desde o monte Horebe em diante Deixa o texto é, aberto aí por gentileza Nesse momento específico da história de Israel eu não sei se você está situando que a declaração aí do capítulo 33, ela vem logo depois de um episódio narrado no capítulo 32. Que é, enquanto Moisés está 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, recebendo dele os mandamentos, o povo faz para si um bezerro de ouro, se afasta do Senhor. Naquele momento nós temos um distanciamento, um claro ato de rebeldia por parte do povo, e o senhor nesse momento declara a Moisés. Primeiro ele diz, eu vou consumir, eu vou destruir esse povo. Moisés diz, faz isso não, perdoa esse povo, não desista da gente. Nesse momento Deus, depois de ter resolvido o assunto, diz, ok. Eu perdoei e não vou destruir. Mas ele pega e diz assim, eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos patriarcas. Eu vou sustentar aquilo que eu falei e prometi, a minha promessa vai se cumprir. Eu ainda vou enviar um anjo à frente de vocês Para que ele certifique que haja todo o nível de inter intervenção e livramento que vocês precisam Para viver o cumprimento da promessa O Senhor diz, mas eu não vou no meio de vocês Talvez para a maioria das pessoas Isso pudesse ser interpretado como uma notícia boa O Senhor vai cumprir a promessa que fez Aquilo que encheu o nosso coração de expectativa vai acontecer Aquilo que Deus um dia prometeu, vai se concretizar. E não apenas porque a gente vai se esforçar e produzir sozinho, mas vai haver intervenção do céu, para que a promessa feita sobre nossas vidas se cumpra e se realize. Todo o início da conversa parece ser uma boa notícia. No entanto, quando o Senhor diz, mas eu não vou no meio de vocês, vocês vão ter a minha intervenção, vocês vão ter a minha bênção, vocês vão ter o meu favor levando vocês a viver o cumprimento daquilo que eu Anunciei, mas vocês não terão a minha presença com vocês no caminho É nessa hora que esse povo, chamado por Deus de um povo de dura serviço Algumas traduções mais modernas, que são mais por equivalência do que por literalidade Fala de um povo teimoso, fala de um povo rebelde Porque a serviço dura é o pescoço duro, é a incapacidade de se curvar Seja diante de um ato de reverência diante do Senhor ou de na linguagem né, do jugo que eles colocavam sobre o animal, a dificuldade de dobrar o pescoço e se colocar debaixo do governo ou da liderança do Senhor. É nesse momento que o povo começa a chorar. A Bíblia diz que o povo pranteou. A Bíblia diz que o povo abriu mão dos seus atavios. Essa palavra aqui, é, é, traduzida como atavios, ela fala de ornamentos. Algumas traduções modernas dizem das suas joias. Aliás, eles fizeram isso não só nesse momento, mas dali em diante. A Bíblia diz, a partir de Horeb, eles já não mais usaram os seus atavios ou as suas joias. Algo está acontecendo aqui. Já faz um mês e pouquinho que Deus chamou a atenção do meu coração Para essa declaração de uma notícia Que é considerada e classificada como má A reação do povo nos mostra que eles interpretaram como má Mas a Bíblia mostra que ouvindo eles essas más notícias Então na perspectiva de Deus e do registro bíblico Apenas ter a mão de Deus trazendo bênção Apenas ver as coisas dando certo circunstancialmente falando apenas ver intervenção de Deus no sentido de algo que nós podemos desfrutar aqui no padrão terreno no entanto, mesmo tendo isso que aparentemente seria a classificação da boa notícia não ter a presença dele para desfrutar a Bíblia apresenta como uma má notícia o que claramente nos mostra que não existe nada de maior importância do que eu e você entendermos desfrutarmos e valorizarmos a presença de Deus A bênção do Senhor tem lá o seu lugar A Bíblia diz que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6 A Bíblia diz que Deus é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam Mas muitas vezes a gente deixa de dar devida importância ao abençoador E a gente valoriza muito mais a bênção do que o próprio abençoador Abençoar é parte do que Deus é, e é inevitável que Ele o faça Mas quando eu e você relacionamos com Deus, baseados no interesse apenas daquilo que Ele pode fazer por nós Apenas daquilo que Ele pode nos dar Isso mostra que eu e você já estamos caminhando para um outro lugar, de não valorizar quem Deus é e essa situação, ela é vivida pela nação de Israel Ainda que nesse momento haja arrependimento, haja pranto por parte do povo, o comportamento deles, e não apenas nesse momento. Nós percebemos que é parte de um ciclo de algo que se repete. E todas essas histórias não foram registradas na, na palavra de Deus à toa. Eu gosto sempre de citar que Paulo em 1 Coríntios 11,10 diz Essas coisas lhes aconteciam, está falando da nação de Israel E foram escritas para advertência nossa Para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos Então eu quero que a gente pense um pouquinho a respeito Dessa forma de olhar para o abençoador Interessado na pessoa dele Ou apenas de querer desfrutar a bênção porque muitas vezes a gente percebe como as pessoas ficam paralisadas num relacionamento onde o importante é ter algo de bom da parte de Deus e não necessariamente a presença dele. Aliás, é nesse momento que eu acho que cabe aqui a gente dar uma olhadinha no que a palavra de Deus descreve ter sido o comportamento de Jacó. A palavra de Deus nos mostra lá no livro de Gênesis, se for rápido de endereço, eu quero que você ache comigo e acompanhe, Gênesis No capítulo 32 A Bíblia fala Que Jacó tem Um encontro Outro dia alguém me perguntou Pastor isso aqui é um homem, é um anjo Ou é um Deus Ou é Deus né? A palavra de Deus chama de homem ou varão e essa expressão que aqui aparece, na verdade, ela rotula aquilo que Jacó está vendo e ainda não sabe exatamente do que, que se trata. A Bíblia se refere como um anjo, mas se refere como o próprio Deus. No final do encontro, Jacó diz, eu vi Deus face a face. O que nos leva a concluir que isso era uma, na teologia nós temos um tempo para isso, uma teofonia, uma aparição limitada em glória e expressão do poder de Deus. Ou é quase que Deus descendo a paisana no meio de nós Não dando né, na cara Assim como a palavra de Deus mostra que Abraão recebe além do um anjo Um deles é chamado de o anjo do Senhor No artigo singular Esse homem aparece a Jacó E a Bíblia diz que Jacó está só, verso 24 E lutava com ele um homem até o romper do dia O verso 25 diz Vendo este que não podia com ele Jacó não está dando conta de lutar vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Então, ao longo de toda a luta, há uma determinação por parte de Jacó. E quando esse homem, anjo, Deus, Teofania, percebe que a luta está ficando intensa, ele toca na coxa de Jacó. E ele diz assim, me deixa ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me Abençoares. Perguntou-lhe pois como te chamas Ele respondeu Jacó Então disse já não te chamará Jacó e sim Israel Pois como príncipe lutaste com Deus E com os homens e prevaleceste Aqui ele mesmo está anunciando que foi uma luta com Deus Tornou Jacó Diz e rogo-te como te chamas Respondeu ele Por que perguntas pelo meu nome E o abençoou ali Aquele lugar chamou Jacó Peniel pois, pois disse vi Deus face a face E a minha vida foi salva Você conhece o episódio Agora olha que interessante Jacó sabe que está lutando com alguém Que embora aparentemente, vou abrir aspas, ele está vencendo a luta Eu brinco, isso assim, é que nem meu filho quando era bem garoto E a gente lutava e ele achava que ganhava de mim Quando ele percebe que está vencendo a luta E essa pessoa pede para sair e diz Eu não te deixe embora antes de me abençoar Ele sabe que não há pessoa qualquer O que me deixa muito confuso A respeito da disposição dele de estar lutando Contra alguém que não há pessoa qualquer E que ele precisa da benção e quando no fim das contas ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares, me parece, fica implícita a ideia, a possibilidade de interpretação disso, de que desde o início o que ele queria era a bênção. E de repente, nós temos um cenário onde Deus está ali com Jacó, e diz para ele, me deixe ir embora. Jacó olha e diz assim, não te deixarei enquanto não me abençoares. E a gente fica empolgado com esse episódio. E a gente até canta, e Jacó, segurou o anjo, segurou o anjo. E a gente diz, é isso, irmão, tem que lutar pela benção. Agora, gente, vamos pensar de forma fria o que é que o Jacó fez. O senhor diz, olha, eu estou me retirando, minha presença está saindo. e diz, não antes de me abençoar. E depois de abençoar, depois vaza. Não tenho mais nada com você. A atitude de Jacó, ela reflete uma incapacidade dele de compreensão De algo muito maior que Deus tinha E de alguma forma Ou por alguma forma ou razão Nós transformamos isso no modelo Nesse momento quando Deus dá a notícia Em Êxodo 33 Minha presença não vai no meio de vocês A atitude de Moisés É completamente diferente da dele Vocês deixaram marcado Se não volta lá, Êxodo 33 A partir do versículo 12 Depois a gente leu do 1 até o 6 Daqui a pouco nós vamos ler do 7 ao 11 Eu vou pular para o 12 Versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deres saber quem haja enviar comigo. Quando tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés está dizendo, o Senhor disse que me conhece pelo nome, que eu achei graça aos seus olhos. E agora o Senhor está me dispensando, para isso em você. Verso 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo. Porque você viu como começa a conversa lá no versículo 1. Deus fala para Moisés, pega o teu povo que você tirou da terra do Egito. Eu lembro de uma vez que eu vi isso acontecer entre meu pai e minha mãe. Eu tinha tido uma luxação séria na mão esquerda, caí de cima de um, de um muro alto. E toda a mão inteira, ela deslocou, saiu da junta subiu aqui onde está o relógio Pensa num negócio terrível Tiveram que me dar anestesia geral para colocar no, no lugar Aí eu estou com o braço engessado E continuo brincando, correndo, como todo piá, empolgado E uns dias depois, de braço engessado ainda Eu chego em casa com o joelho direito rasgado né? Mas rasgada assim, eu caí em cima de um Estava num terreno, caí em cima de um garrafão de vinho desses quebrado e rasgou assim de aparecer os ligamentos E eu desesperado correndo para casa Quanto mais corria, mais abria e rasgava aquilo Quando eu chego lá, meu pai Pegou um vídeo de metiolate, abriu inteiro Virou de uma vez e dizendo: não dá um pio E eu, sim senhor Aí meu pai e minha mãe começam a discutir Porque ninguém quer me levar no pronto-socorro Para quem conhece a região de Campinas Minha prima está aqui hoje, Mário Gatti Eu frequentava aquele pronto-socorro do Mário Gatti Que vocês não têm noção a minha conta é que só na fase pré-adolescência deu umas 14 vezes. E quando eu chegava, os médicos e enfermeiros já diziam: Ô Luciano, você de novo? E meu pai está tão incomodado com aquilo, ele vira um vídeo de inteiro. Ele não queria só garantir a sepsia. Eu acho que ele queria me punir de alguma forma. E daqui a pouco ele sai, eu estou na sala da frente ali sem andar. Estava é, é, sangrando bastante sem entrar para o resto da casa. E meu pai começa a dizer para minha mãe, você vai levar, minha mãe diz, não, você vai levar, é o teu filho, é o teu filho. Foi uma das poucas vezes que eu vi, eu já não era mais filho de ninguém. Que dependendo do que faz, meu filho, é o maior orgulho, dependendo do que fez, seu filho. E aí Deus começa essa conversa com Moisés e diz, é o teu povo. Moisés diz, não, não, não, é o teu povo. Eu só tirei as do Egito que o Senhor mandou, eu não queria nem fazer isso para começo a conversa. Então nesse momento que ele está orando e fala isso, ele diz, logo depois aqui no 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Agora é Deus falando. Verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Se não vai ter a sua presença... Não interessa mais terra prometida Não interessa terra que mana leite e mel Não interessa a bênção Não interessa se tem anjo Agindo em nosso favor para as coisas acontecerem Se a sua presença não vai conosco Larga a gente no deserto Porque não existe sentido em tentar Desfrutar a bênção sem que você O abençoador esteja conosco Agora, por que, que a gente não faz música Para cantar de Moisés? A gente faz música para cantar do outro Que segurou o anjo, segurou o anjo como quem diz Me dê sua bênção, depois vaza isso é atitude de alguém maturo que não entendeu o que é o relacionamento com Deus Moisés está na outra ponta, no outro extremo e está dizendo Não, não, não, não, se não vai conosco, não precisa de bênção, não precisa de coisa nenhuma O que eu quero é a sua presença e nessa hora Moisés muda o tom Se o senhor não vai comigo, não nos faça todo mundo sair do lugar Sabe o que ele está dizendo? Se o senhor não consegue ter consideração por ele, vai ter que ter por mim o que o senhor diz que me conhece pelo nome, achou graça comigo. Ou o senhor vai, ou ninguém sai. Eu me recuso a seguir adiante. Esse povo não vai a lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum. Sabe o que ele está dizendo? Não existe nada mais importante do que a sua presença. Nenhuma bênção, nenhum cumprimento de promessa Nenhuma intervenção tem valor Se a sua presença não estiver conosco Então quando o Senhor está dizendo que vai dar a terra Que vai cumprir a promessa E que vai ter anjo intervindo em, em nosso favor Isso não é boa notícia, é ruim Esse povo chorou Talvez porque agora caiu a ficha para eles Mas eu quero te dizer Eu não arredo o pé Eu não vou a lugar nenhum Se o Senhor não for conosco Então algo que eu e você precisamos de fato entender É que isso não é apenas uma um episódio isolado na história, na antiguidade. O que aconteceu em Jacó remonta a um, a um período anterior ao de Moisés. E a gente tem períodos posteriores na Bíblia, onde o mesmo tipo de comportamento de gente que está valorizando mais aquilo que Deus faz, do que essa possibilidade de desfrutar quem Ele é. Olha, por exemplo, a geração de Eli, ela perdeu a arca da aliança. A arca era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Em Números 11, cada vez que eles estabeleciam um acampamento, havia uma declaração. Cada vez que levantavam acampamento para se mover, havia também uma declaração. Quando eles levantavam o acampamento, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os seus inimigos. Sempre que a arca levantava. E quando a arca parava, eles diziam... Repousa, Senhor, encontra descanso entre os teus milhares, os milhares do teu povo de Israel. Eles olhavam para a arca e entendiam que não a arca em si era um objeto sagrado, mas porque Deus havia dito a Moisés na hora de construir a tampa né, com os dois querubins, o Senhor havia dito: ali virei a ti. Eles entendiam que aquilo era o símbolo da presença de Deus. A geração de Eli trata Deus como um mero amuleto. Eles já não estão adorando a Deus como deveria em Siló, onde estava o tabernáculo na ocasião A Bíblia fala dos filhos de Elis se prostituindo dentro do templo, Roubando a oferta do povo, todo mundo com descaso a Deus Mas na hora que eles vão travar a batalha contra os filisteus Até porque já havia perdido um Alguém tem a brilhante ideia Manda trazer a arca da aliança Aquele Deus que eles não queriam buscar e reverenciar por quem ele era Manda trazer Naquele momento eles não estão demonstrando respeito por quem Deus é Eles estão acreditando que aquilo é uma espécie de amuleto, de talismã Vai resolver a nossa bronca, nós não vamos perder de novo Perderam de novo, não só uma próxima batalha Perderam a guerra e perderam a arca A presença de Deus se foi de Israel Aí nós temos depois a geração de Davi Davi é um dos primeiros atos que ele tem como rei Ele não é chamado de homem segundo o coração de Deus Porque era perfeito A Bíblia mostra e deixa regir sobre as imperfeições dele Mas ele tinha um coração para tratar a presença de Deus Que era diferenciado e um dos primeiros atos reais, logo depois de ser coroado rei sobre todo Israel Porque primeiro ele foi rei sobre Judá Davi manda trazer a arca da aliança do Senhor Ele começa a fazer uma procissão inesquecível histórica para trazer a arca Na distância de cada seis passos havia um sacrifício sendo feito a arca finalmente chega, ele a coloca na cidade de Davi, levanta uma tenda, um tabernáculo, que é chamado de o tabernáculo de Davi, ali a presença de Deus era continuamente adorada, os levitas ficavam 24 horas por dia, 7 dias por semana ininterruptamente, declarando o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, sabe o que é interessante? A geração de Eli, não conquistou nada, perdeu o terreno para o inimigo e ainda perdeu a presença de Deus, porque era gente interessada só no que Deus poderia fazer, mas não em quem Ele é. E normalmente é assim que termina a vida de quem trata Deus. Só como um mero amuleto ou talismã, algo que dê sorte na vida e que me ajude a ser favorecido. As pessoas acabam não tendo nem Ele e nem aquilo que achavam que teriam através dEle, ou que por algum tempo desfrutaram. Mas quando você olha para a geração de Davi, que traz a presença de Deus de, arca, de volta à arca, foi a primeira geração que conseguiu finalmente possuir a totalidade da terra prometida que nunca haviam conquistado. Quando Davi demonstra um padrão de liderança que serve de espelho para a nação, dizendo que a presença de Deus é mais importante do que qualquer favor, ele começa a chamar o povo a um lugar de rendição e adoração. Ele consegue, ao valorizar a presença, produzir um nível de conquista como nunca antes. E é algo que eu e você precisamos entender... É que quem busca Deus só pelo que ele faz Vai acabar perdendo o que ele é Mas quem busca Deus pelo que ele é Inevitavelmente também terá o que ele faz A diferença é que o que ele faz Deveria ser para mim e para você Um acréscimo daquilo que ele é Deveria ser só uma consequência Um plus, um efeito colateral Porque existem algumas coisas na Bíblia Que você percebe que é uma ordem clara Um padrão estabelecido por Deus Jesus disse para Tomé Primeiro você tem que crer para depois ver não é ver para depois crer como você está achando que seria. Você está tentando inverter a ordem de um processo que tem uma maneira correta de funcionar. Em outro momento, a Bíblia fala da lei de dar e receber. Você primeiro doa para depois receber. Tem gente querendo viver a lei do receber e dar. Não depois que eu receber algo de Deus, eu decido se eu vou ou não dar. Eu quero te dizer, a lei não funciona dessa forma. A lei nunca foi uma lei de receber e dar. Ela é uma lei de dar e receber. Então, primeiro você dá. Jesus diz, dai... Ele diz, então, se vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, darão a vocês. E eu quero te dizer o seguinte, dentro dessa mesma lógica de um princípio que ele segue numa linha, mas não funciona de maneira invertida. Quando Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, busque Deus, o reino de Deus, os princípios de Deus, o resto vem a reboque mas me parece, e não é de hoje, que é muito fácil a gente inverter isso, a gente acreditar que pode buscar as coisas que a gente quer, e que a presença de Deus é que vem a reboque com elas, mas eu quero te dizer, não funciona assim, e Deus está atrás de gente, que como Moisés se posiciona e disse: o Senhor não vai conosco, não nos faça ir a lugar nenhum, não tem bênção se a sua presença não estiver lá Não faz sentido o cumprimento da promessa Se a sua presença não estiver lá Quem está entendendo, diga amém. amém Então nós temos um problema que se repete Ao longo de toda a história Chega nos dias de Jesus Em João no capítulo 6, você pode olhar com calma Ele multiplica pães e peixes Daqui a pouco o povo está querendo fazer dele rei Jesus diz no verso 26 Vocês não vieram atrás de mim porque viram sinais Ele diz, vocês vieram atrás de mim porque comeram pão e se fartaram Deus diz, a barriga está cheia Vocês estão querendo me botar como rei Mas não me reconhecer como Messias Porque tudo que vocês querem É que eu só resolva esse probleminha de barriga vazia de vocês Então as pessoas conseguem olhar para o Messias E dizer, a gente está muito preocupado com isso, não Se o senhor puder trocar de ofício E só ser um bom administrador Que resolva os problemas da nação Está mais do que bom Está tranquilo então se o homem tem essa inclinação A agir sempre assim A pergunta que eu e você precisamos fazer É se esse bicho já picou tanta gente Será que eu e você tam, Estamos assim tão imunes Dez leprosos vieram a Jesus Todos os dez foram curados Só um Volta a agradecer e adorá-lo Jesus olha para esse um E pergunta para ele onde é que estão os outros nove Eu não acredito que Jesus Estava responsabilizando ele não creio que Jesus está tratando ele como um líder ou representante do sindicato dos ex-leprosos curados. Mas Jesus está externando a sua indignação. Cadê os outros nove? Basicamente, ele está deixando claro, eu esperava que todo mundo tivesse faltado. Porque quando eu curo vocês, é só uma tentativa de eu mostrar quem eu sou para atrair vocês a mim. A ideia não era resolver o problema de vocês para que vocês virassem as costas para mim e fossem embora. Quando eu demonstro o meu amor por meio de uma intervenção, estou tentando atrair vocês a mim. Para que vocês descubram que melhor do que qualquer bênção que vocês possam ter é desfrutar da presença do abençoador. Agora, se isso tem ao longo da história acontecido com tanta gente, eu e você não podemos nos achar assim tão fora de risco. A gente precisa de tempo em tempo avaliar nossas motivações E olho para Moisés, é algo que me empolga Vamos voltar ali em Êxodo 33 Agora nos versículos 7 a 11 que eu pulei A Bíblia diz assim Na sequência essa, A menção desse detalhe vem logo depois é, é, Do texto que nós lemos do Senhor dizendo que não iria com eles Ora, Moisés costumava na minha Bíblia aqui fiz questão de grifar o costumava, costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação e todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez Dentro, Moisés da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nu, não se apartava da tenda. Até nos momentos que Moisés voltava Josué que era um discípulo que serviu Seu líder estava lá Não me admira que na hora de Deus escolher um substituto para Moisés Tem olhado justamente para aquele que valorizava a presença Esse mesmo Moisés que agora na sequência vai dizer para Deus Se o Senhor não vai subir conosco Não nos faça sair desse lugar Ele está dizendo, eu já encontrei o meu tesouro Eu já encontrei a minha herança Ela não está numa terra que manda leite e mel Todos os dias eu vou para aquela tenda encontrar o Senhor Não tem nada mais importante do que isso Quer saber, eu prefiro tua presença Num deserto sem bênção Do que a bênção da terra prometida Sem a sua presença É por isso que a Bíblia diz no Salmo 103, no verso 7 Que Deus manifestou os seus feitos a Israel Mas os seus caminhos a Moisés O povo estava contente com algumas dessas coisas Apesar de terem chorado nesse momento a Bíblia nos mostra que quando a glória de Deus se manifesta no Sinai, o Senhor fala com Moisés, o povo diz para ele, fale o Senhor com você, depois você conta para nós. Em outras palavras, nós não fazemos questão nenhuma de ouvi-lo dessa forma tão contundente. Fala ele com você, depois você conta para nós. Muitas vezes as escolhas dessas pessoas, que pareciam estar mais interessadas no que Deus podia acrescentar, do que nele mesmo, elas já estavam refletindo a falta de compromisso com Deus. Porque quando Moisés depois some, entre aspas 40 dias e 40 noites Gente, não tinha comunicação Deus proibiu qualquer um de subir o um monte Se cruzasse, uma determinada linha seria morto Seria fulminado pela manifestação da própria glória Nem os animais podiam Agora Moisés foi para aquele lugar um, Quase um mês e meio passa E o Moisés não dá notícia Não tinha um celular para receber um WhatsApp Gente, muita glória aqui Segura a onda, daqui a pouco apareço no final do período, a turma diz, o carro morreu, não volta mais. E eles imediatamente fizeram para si um bezerro de ouro. Porque para eles, quer o Deus fosse de verdade, quer não. O importante é que a brincadeira e o jogo continuasse. E não importa se eles tinham visto um Deus extraordinário fazendo milagres, dá para fazer simplesmente um ídolo e chamar de Deus. A atitude deles, logo depois disso, mostra o quão desconectado eles estavam do conceito do que andar perto desse Deus E quando eu começo a olhar Essas verdades Meu coração muitas vezes se aperta Porque nós precisamos Valorizar a presença de Deus Ao longo da Bíblia As pessoas que viveram algo diferenciado Da parte do Senhor Era gente que valorizava a presença de Deus E não necessariamente um ambiente de conforto Mesmo que fosse com favor do Senhor o que é valorizar a presença de Deus? Em primeiro lugar, eu acredito que tem a ver com essa busca que nós acabamos de ler. Porque muitas vezes a gente tem o discurso. Não, senhor, se não for para estar conosco, não nos faça sair desse lugar. Ok. Mas a pessoa não tem vida de relacionamento com Deus da mesma forma. Faz cara de paisagem agora e finge que não é com você para parecer que a gente está falando de outro. Mas a maioria dos crentes não tem tempo devocional de com Deus, não lê a Bíblia todo dia, não tem tempo de oração, não separa tempo para estar com o senhor. Muitas vezes, quando estamos nos cultos ou reuniões das células Alguns de nós estamos lá assim, quase como fosse um cu de corpo presente Jesus citando Isaías diz Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Gente, nós podemos fazer barulho e não estar focado no Senhor A Bíblia diz que quando a arca, aquela mesma arca que foi perdida Quando ela é trazida ao campo de batalha A Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel Aí porque eles fizeram barulho, porque teve festa, talvez a maioria diz, diria, que ambiente de adoração. O senhor diz, mas o coração está longe de mim, o que é que adianta? Nós precisamos entender que a verdadeira valorização da presença começa pela busca. Não consigo imaginar eu dizendo para qualquer pessoa, olha, você é importante para mim, eu amo você, mas só não faz questão de que a gente se veja ou se fale. Eu fico pensando, mas como que alguém pode ser importante Mas a gente não faz questão nenhuma de ver Como que a gente considera alguém tão importante, especial e amado Mas não tem saudade Não tem vontade de estar junto Não move um dedo ou uma palha para fazer isso Faz sentido para você, porque para mim não faz Mas nós falamos para o Senhor Sua presença é importante Então por que, é que você não busca? Porque muitas vezes a gente só programou a cabeça Para reconhecer que é importante mas nós não estamos vivendo nesse lugar. E de vez em quando Jesus tinha que dar um presta atenção nos seus discípulos. Por que é que vocês me chamam senhor, senhor, e não faz o que eu mando? Ele diz, não combina vocês me chamarem de senhor, mas depois não me obedecer. Da mesma forma como não combina dizer, a gente ama o senhor. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. E você não tem tempo para ele nunca. Não faz sentido. Mas valorizar a presença é mais do que buscá-la. É cultivá-la além da busca, por um padrão de comportamento correto. Em Gênesis 39 nós vemos que a mulher de Potifar começa a dar em cima do José. E José vai se negando, vez após vez, proposta após proposta. Até um momento que ela força a barra para acontecer. José olha para ela e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Está dizendo, o problema não é a senhora, dona Não é só meu senso de lealdade e respeito ao seu marido Meu código de honra vai para além do respeito que eu tenho pela sua família Vai pelo respeito que eu tenho para com Deus Como eu poderia fazer isso contra Deus? Aí a gente está lendo lá a Bíblia e diz e o senhor era com José E tem uns que ficam quase com inveja Mas por que comigo não? Por que você acha que não? Porque o José cultivava essa presença, não só por meio da busca, mas por meio de um comportamento de não afastá-lo através dos pecados. Agora nós temos um monte de gente que vive continuamente uma quebra de princípios. E se pergunta, por que ele não está perto? Por que você acha? E sabe, decidir ter a presença de Deus, que não significa que você vai estar na melhor circunstância. Moisés estava falando, se for para perder a presença, não abrir mão da terra, vamos ficar aqui no deserto deserto com o Senhor é melhor do que terra prometida sem o Senhor, porque bom não é a circunstância, é o Deus que dá sentido a qualquer circunstância, é isso que ele estava dizendo, então você vai olhando homens, por exemplo, José nessa altura do campeonato irmão, você acha que estava vivendo o melhor momento da vida dele? Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, a maioria de nós olharia e dizia, isso? e aí Deus virou as costas, só que enquanto ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com ele. Daqui a pouco ele é preso injustamente, a Bíblia diz, e o Senhor era com ele. Nós precisamos parar de pensar e acreditar nessa ideia de que o Senhor é conosco, só medindo isso por circunstâncias favoráveis. Sim. Deus estava dizendo para o povo: Eu vou colocar vocês na terra, eu vou garantir que vocês cheguem lá, eu vou abençoar vocês com anjo intervindo para que dê tudo certo, mas não vou estar junto. Tem gente que as circunstâncias tão boa e Deus não está presente Tem gente que não está vivendo nenhuma circunstância favorável Mas Deus está presente E a parte boa de ter Deus presente É que a circunstância desfavorável com Ele Não vai permanecer sempre desfavorável Já quem está na favorável sem Deus Pode ter certeza que a favorável também não vai permanecer sempre favorável Aí você tem José, um homem comprometido com Deus Com a presença de Deus e os princípios Alguém que não está negociando isso Usando como justificativo o que passa O que enfrenta, aquilo que ele está atravessando E diz, Senhor, a tua presença é mais importante negociável. não vai ter pecado Não vai ter quebra de princípio Eu quero honrar a sua presença Não só no meu quartinho de oração Mas agora, na hora de fazer o que é certo Aí Quando chega a hora de Deus exaltar e promover alguém, Você acha que ele foi atrás de quem? Do próprio José Gente, nós podemos falar o mesmo de Daniel e seus amigos Outro então, dia alguém falou para mim Pastor, eu não aceito eu Falei, o que você não aceita? Não, cara, eu sou inconformado Nós temos que ver o mover de Deus, a glória de Deus Temos que experimentar mais de Deus eu Falei, concordo Ele falou, não, é sério, maluco Eu estava lendo esse dias o livro de Daniel Você não tem noção, cara Eu estou pensando naqueles três que entraram no fogo E saíram sem queimar um fio de cabelo Sem cheiro de fumaça eu Falei, isso não é nem milagre, hein, ou milagre Isso é um milagrão Falei, cara, a gente tinha que estar movendo nesse nível de glória. E o Daniel, que bota os bichinhos para jejuar. Bichinho é bondade. E dá um desespero de imaginar a cena de uma cova cheia de leões. Eu falei, cara, por que nós não estamos vivendo isso? Falei, olha, uns anos atrás eu fiz para Deus a mesma pergunta. Ele falou, você teve uma resposta? Ele me perguntou. Porque ele falou, eu ainda não tive. Falei, eu tive uma. Falei, compartilha aí. Eu falei, não sei, você vai gostar. Ele não, não, não compartilha aí. Eu falei, quando eu fui lá, em nome do sindicato, dos crentes frustrados, protestar, porque é que nós não estamos vivendo as mesmas coisas que eles viviam, o Espírito Santo falou comigo, porque vocês querem ter o que eles tinham, sem fazer o que eles faziam. Vocês querem resultados extraordinários, sem um compromisso profundo. Irmão, está tudo favorável, os caras estão na corte do rei. Estão assim, ó, na nata da diretoria do Império Mundial. Aí o rei diz, mas se não dobrar diante da minha estátua, vai morrer. A música toca, todo mundo dobra. E os três amigos, Daniel. Eu não sei se estivesse no meio dele, se enderguiria um pouco a cabeça. Aqui não. O rei fica furioso, endemoniado. É aquele estágio que ainda dá para piorar depois. Aí diz, ó, oh, vocês estão entendendo a música, vai tocar de novo... E vocês vão ter que dobrar não, não, não, não, rei Nem se deu o luxo de tocar a música de novo Porque nós não vamos dobrar Se não dobrar vai morrer Ele só olha para o rei e diz, Então mata Não, vocês estão entendendo Eu vou matar vocês Vocês vão morrer de diz Mota quem dobrou diante da sua estátua Nosso Deus diz Só o Senhor teu Deus adorarás E a Ele servirá Não fará para ti mais de escultura Nem se curvará diante dela Não vai rolar Então vou matar vocês Então mata a gente estava dizendo, honrar a presença dele é mais importante do que viver. Se for para viver sem honrá-lo, encurta logo esse sofrimento. Acaba logo com a vida da gente. Aí vem o Daniel. A turma cria um complô para tentar pegar Daniel. E você acha que Daniel vivendo no meio daquelas cobras, não sabia com o que ele estava lidando. Aí baixaram um decreto, durante tanto tempo, ninguém pode fazer petição a Deus nenhum, a não ser ao imperador. Daniel vai lá e abre a janela e diz, assista galera, já que vocês estão aí mesmo para me pegar. E vai orar, mas Daniel você vai morrer Então mata Porque meu compromisso com ele Não está em negociação é Essas pessoas de compromisso profundo na Bíblia Como o próprio José que não se entrega à mulher de Potifar que Deus está olhando Dizendo isso eu posso levantar, isso eu posso usar esse eu posso honrar Tudo começa da valorização da presença Mas a valorização da presença não é só o tempo devocional A maioria de nós já não está passando Nem no primeiro nível e depois de valorizar o momento devocional Nós precisamos ter um padrão de vida Que o honre, que não o afaste Quem está entendendo, diga-me Essa lição para mim é muito clara É muito forte Deus está dizendo, vocês são um povo teimoso Dura serviço, não submete, O que é que eu vou fazer no meio de vocês? Então o que ele estava dizendo é o seguinte Gente, não é bem assim que eu sou um Deus carente Precisando da adoração de vocês Se vocês não querem interagir Com a minha presença corresponder por que é que eu vou perder tempo com vocês? E quando a gente começa a considerar isso Isso na verdade precisa fazer A gente repensar a maneira como nós estamos Andando diante de Deus A maneira como nós estamos caminhando E acredito que nessa noite Especial de ceia Onde celebramos a nossa comunhão com o Senhor A gente precisa dar uma boa olhada E uma boa vasculhada dentro do nosso coração é muito fácil a gente se enganar sobre as nossas motivações alguns anos atrás o senhor me perguntou por que é que você já não gasta tantas horas em oração como você fazia no início da sua caminhada e para Deus, pois é casei, tive filho, comecei a pastorear o senhor sabe, a trabalheira que estudar. dá ele falou, não, isso é a desculpa que você usa antes de começar o ministério você queria ter tanto viver as minhas manifestações E te convenceram que esse era o preço para tê-las Então você decidiu pagar E depois que você alcançou o que queria Você já não precisava gastar tempo Buscando o que você já alcançou A maior parte desse tempo que eu estava orando Era para ter resultados no ministério, na obra de Deus Não achava que mesmo uma coisa aparentemente Abre aspas, fecha depois, tão nobre a gente possa se confundir e trocar as bolas. Todos nós estamos suscetíveis a entrar só no piloto automático de vida cristã. E de repente está perseguindo só o cumprimento da promessa. E garantindo que se Deus estiver ajudando a gente a chegar lá, então é sinal de que está tudo certo conosco. O que eu quero te dizer não é. O fato de você até estar tá vivendo bons resultados, não significa que Deus esteja avalizando seus métodos. Ele fala para Moisés... Fala a rocha, ela vai dar água. Moisés veio de falar, vai lá e fere. E deu água. Para o povo que não sabia a forma como deveria ser feito, está tudo certo. Talvez até na cabeça de Moisés e Arão funcionou. Fizemos do nosso jeito, mas funcionou. Deus chama os dois depois para uma conversa. Ele diz: vem cá os dois, bonitão diante de mim. E diz: porque vocês me desonraram. Vocês não vão entrar na terra prometida. Mas o senhor deu água. Uhum. Mas o fato está tá dando resultado. Não significa que eu estou avalizando nada na vida de vocês. Às vezes nós ficamos tentando avalizar se Deus está conosco Olhando as circunstâncias Irmão, se fosse olhar por esse prisma, José estava lascado sem Deus Aí vai ler o Salmo 73 o Salmista começa num questionamento Que é uma revolta que já deu na maioria de nós Por que prosperam os ímpios? Poderia ser o título desse Salmo Pô, os caras estão melhor do que a gente Porque a gente acha que sinônimo ter favor de Deus Tem a ver com as circunstâncias A maior parte das vezes, querido eu acredito que Deus nem acelera tanto as circunstâncias pelo tanto que a gente se distrai com, ela, com elas. Lá no final do Salmo, o salmista diz até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Uma eternidade sem Deus. Uma ausência de comunhão com Ele. E diz, não, eles não estão bem. Quem está bem na fita é nós. Talvez a gente não esteja com a mesma conta bancária, talvez a gente não esteja com os mesmos luxos e prazeres, mas quem está bem na fita é quem cultiva a presença. Se hoje o Senhor aparecesse para você e pessoalmente lhe dissesse, eu vou abençoar todos os seus sonhos, eu vou te levar onde você quiser chegar, eu vou cumprir tudo o que eu te prometi, e o sobrenatural vai comer solto do seu lado para te ajudar a chegar lá. Você só não vai mais desfrutar da minha presença. Será que você conseguiria perceber que isso é uma notícia ruim em vez de uma notícia boa? Porque se a sua leitura fosse de que isso é uma notícia boa, está mais sério do que você possa imaginar. Se Deus disser, a gente liberou geral, não tem maldição nenhuma para quem fizer coisa errada. Não tem juízo nenhum, está suspenso qualquer consequência de pecado você continuaria lutando contra o pecado? Porque se você entendesse que isso é uma notícia boa, significa que você não está deixando de pecar por causa dele, você só está deixando de pecar por causa de você, para que não seja ruim, para que você não sofra as devidas consequências, mas significa que você não entendeu que a presença dele é tão, tão, tão importante que não poderia jamais ser afastada por conta do pecado. Se Deus dissesse que não tem mais benção de colheita financeira para quem oferta, você continuaria ofertando? Deus dissesse, só, ninguém tem que fazer mais coisa nenhuma, você continuaria fazendo? Porque se você achar que não continuaria fazendo, você não está fazendo para ele. Você está fazendo só por causa de você. Eu não vim aqui te jogar pedra nem te apontar o dedo. Mas eu trago com muito temor no meu coração, mais uma vez, um alerta. Nós não podemos desperdiçar a estação profética que Deus está prometendo para nós. Agora, alguns de nós estamos achando que nós podemos simplesmente só chegar do outro lado, dos resultados dessa nova estação, sem viver o processo de honrá-lo e cultivá-lo. A gente não pode aceitar isso de forma alguma. pastor, a igreja está vivendo um bom momento sem termos números nunca antes alcançados. Mas se a presença dele deixar de ser o nosso combustível, a nossa paixão, aquilo que nos move, aquilo que nos atrai, nós já perdemos esse jogo. Eu olho sonho e clamo a Deus. Uma geração tão apaixonada por Ele, tão movida por essa valorização da presença dEle, que ela não apenas desfrute no sentido pessoal do que é esse relacionamento, mas ela tenha o suficiente para transbordar em gente que está à sua volta. Eu já ouvi todo tipo de elogio por causa das reuniões. a gente que vem estar conosco. Eu também já ouvi crítica, mas nós não queremos falar dela agora. Às vezes eu pergunto, o que você mais gostou? Pastor, meus filhos apaixonaram do Ministério Infantil. No início a gente nem queria ficar, mas eles obrigaram a gente ficar. Hoje em dia, assim as crianças mandam nos pais. E sabendo disso, a gente quer a sua ajuda e o seu investimento para melhorar aquele Ministério Infantil. De vez em quando alguém vem e diz, não gostei muito da música, da adoração. Gostei da forma como fui recebido. Gosto das palavras que eu ouço Irmão, nenhuma dessas respostas me empolga Mas quando alguém diz Cara, eu senti Deus naquele lugar Algo acende assim dentro de mim Eu digo, Deus, essa tinha que ser a única resposta Mas nunca é tarde mais Esse povo que resolveu chorar e prantear Estava dando um baita do mau exemplo Mas de repente parece que a ficha cai e ele disse, quer saber, nós vamos tirar os atavios. O que era tirar os atavios? E aqui nós vamos encerrar. Toda aquela geração nasceu no Egito, depois de várias gerações vivendo no Egito. Eles nunca tinham sido uma nação com a sua identidade de nação quando foram para lá. Eles chegaram com uma família. E na verdade era uma família de gente peregrina. O pai saiu, foi para Canaã. A família fica uma parte em Canaã. Jacó vai para Padã Aram por um bom tempo. E daqui a pouco essa turma vai se estabelecendo. À medida que eles vão se multiplicando como povo, eles foram absorvendo toda a cultura dos egípcios. Você percebe que nos dias de Jesus, quantos anos depois à frente, a preocupação deles era embalsamar o corpo de Jesus. Embalsamar é o jeito bonito de falar das técnicas de mumificação que eles tinham aprendido no Egito e que continuavam reproduzindo depois eles saem debaixo da influência de uma cultura e Deus estão dizendo, vocês estão se vestindo, se comportando exatamente igual aos egípcios de onde vocês saíram irmão, deixe-me te dizer não é possível que eu e você entendendo que Deus nos chamou para ser um povo separado a gente vai dizendo a cara dele Que valoriza quem ele é E a pessoa e a presença dele Mas que o nosso estilo de vida reproduz O que de qualquer outra pessoa Que não conhece, não anda na sua presença Tem exatamente igual O anseio de Deus por comunhão É tão intenso que desde a criação do homem Eu brinco lá no jardim do Éden Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal Todo dia ele ia visitar os caras Para mim está dizendo para os dois Bonitão, festa à vontade aí mas eu vou estar todo dia Eu quero atenção de vocês, eu quero tempo com vocês Eu quero comunhão com vocês Mas para que essa comunhão aconteça Um padrão sempre foi exigido Que aquilo que nos separa deles se chama pecado Não fosse tolerado nas nossas vidas Segundo aos Coríntios, no capítulo 6 Dá uma olhadinha lá comigo Paulo pergunta no versículo 16 Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente Como ele próprio disse Habitarei, e andarei entre eles Serei o seu Deus E eles serão o meu povo Ele está dizendo Eu não quero ser o Deus distante nos altos céus Eu quero habitar e andar no meio de vocês Ou na linguagem que a gente usa eu quero estar junto e misturado Eu quero estar perto Eu quero ser o Deus de vocês Mas no verso 16, 17 Ele diz, por isso Então Portanto, por causa disso Retirai-vos do meio deles Separai-vos, diz o Senhor E não toqueis em coisas impuras E eu vos receberei E Ele diz então E serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas Diz o Senhor, Todo-Poderoso Aí eu Capítulo 7, que vem na sequência Inicia no verso 1, dizendo Tendo portanto, tendo pois amados, tais promessas Quais promessas? Habitarei e andarei no meio deles Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo Eu os receberei, verso 17 18, eu lhe serei para o Pai Eles me serão filhos e filhos. Todas as promessas Indicam proximidade Intimidade e distendo portanto tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nesse momento eles entendem, foi mal. Nós se afastamos com a nossa conduta e o nosso jeito de ser. Não só com o interesse naquilo que o Senhor faz, o desprezo pelo que o Senhor é, mas com o nosso estilo é. Partido ali, há uma mudança na identidade de uma nação A Bíblia diz Nunca mais usaram seus atavios Ou as suas joias Então o ponto mais importante Não é como você chegou aqui Talvez você chegou aqui E diga, pastor Quanto mais o senhor fala, mais vergonha eu fico Mas o mais importante Não é como você chegou aqui É como você vai sair Porque se no seu coração Existe essa vergonha de pensar Estou tratando Deus dessa forma Estou interessado só no que Ele faz Mas não no que Ele é Porque o discurso de que a gente está interessado no que Ele é é fácil Agora, se a gente não está buscando Ele E nem vivendo de uma forma que o honra e não a faça Nós não estamos valorizando quem Ele é Não importa o discurso que a gente tem. Mas mesmo que você chegou ruim Se você entender hoje E de repente Conseguir ter a mesma atitude que esse povo de dura serviço teve Que esse povo tem muso teve Rebelde teve De chorar e dizer deu ruim Não tem notícia boa nisso Só ter o cumprimento da promessa Viver o que o Senhor tem Não é, nunca foi, nunca vai ser notícia boa Aquele pranto deles indicavam Nós estamos acordando Para uma bobagem que fizemos E é sempre esse arrependimento o entendimento do erro e a disposição de consertar Que permite que uma nova história seja escrita Eu acho que a maior preocupação de Deus hoje Ao te trazer esse lugar Não é o seu passado até a hora de você entrar É Deus de olho no seu futuro imediato Para quando você saísse dessa reunião O que é que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo? É que vai fazer toda a diferença Alguns de vocês talvez estão chegando Estão no início da caminhada cristã não dá para esperar a maturidade de adulto em quem espiritualmente ainda é criança Mas você, talvez, por estar começando na fé, engateando nas coisas da fé Já pode vacinar seu coração Para não correr só atrás do que Deus faz sem deixar de valorizar quem Ele é Não há notícia boa no que Deus falou Assim como o um amigo que falou para o outro no deserto Que tinha uma boa e uma ruim, não era verdade Aquilo era uma única notícia ruim e se Deus falar para mim e para você eu Vou te dar tudo o que você quer E o que eu prometi e disse que faria Mas falar que eu e você não teremos Ele Não tem nada de bom nisso E se não tem nada de bom nisso Nós não deveríamos aceitar Eu creio que Deus está atrás de gente que nem Moisés Que fim que o pé diga Se o Senhor não vai, não vou a lugar nenhum E quando Ele encontra isso dimensão com que Deus se revela é algo extraordinário A Bíblia diz que Moisés falava, Deus falava face a face com Moisés Como um homem fala o seu amigo Aí a maioria de nós fica pensando Eu queria tanto ser Moisés Porque a gente acha que se nascesse Moisés teria isso Irmão, você quer ser Moisés? E desfrutar o que ele desfrutava? Siga o trilho Aprenda com o exemplo deixado porque quando a gente começa a desfrutar essa presença Isso é algo tão profundo, tão realizador, tão preenchedor nas nossas vidas Que nós não vamos trocar isso por outra coisa É esse gostinho de quem ele é Que faz uma Maria ficar sentada e olhar para Marta, não vou te ajudar não. não Vou não, daqui não saio, daqui ninguém me tira E esse tipo de atitude Que sempre provoca uma reação em Deus Jesus olha para Marta e diz Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Em outras palavras está dizendo Se você acha que vai me usar para pressioná-la a sair daqui não, não, não, não, não Para mim é como se Jesus dissesse É tão difícil eu conseguir alguém que me dê isso E você acha que eu vou ficar do seu lado Não, não Marta Feche seus olhos por um instante Nós precisamos do teu toque Espírito Santo Isso não pode ser só informação Na nossa mente Nós precisamos de revelação De entendimento espiritual E precisamos de um toque Um toque que talvez desperte Aquele senso de saudade O toque que nos leva Ao arrependimento E nós clamamos Pelo teu toque hoje Nós sabemos que o Senhor não nos trouxe a esse lugar e não falou dessa forma o nosso coração para nos colocar debaixo de culpa ou condenação. Nós sabemos que o teu insistente amor está mais uma vez lutando para extrair o melhor de nós e nos dar o direito de desfrutar o melhor do Senhor nessa relação. E nós somos gratos. Porque mesmo quando nos corrige O Senhor está expressando Não apenas seu amor Mas a sua disposição de lutar Para que esse relacionamento Se torne cada dia melhor E nós queremos isso Portanto queremos nos arrepender Diante do Senhor Queremos entender A mesma mensagem que o Senhor deu Ao anjo da igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste Arrepende-te e volta, volta à prática das primeiras obras. Eu que nessa noite, o Senhor possa nos ajudar a lembrar o lugar onde já estivemos, onde já andamos, e que essa recordação produza um senso de saudade que nos leve a lutar para ter de volta aquilo que tem sido comprometido. Nós oramos em nome de Jesus.